As 108 orações do Pai Nosso por Lucas 11, de 2 a 4 Olá, amadas irmãs e amados irmãos Sou Edivaldo Ezo E desde já desejo-lhes saúde, felicidade, paz e riqueza Sob a luz do nosso Deus Celestial É com alegria que lhes convido a orarmos Juntos, as 108 orações do Pai Nosso, por Lucas 11, de 2 a 4. E lembrem-se: inscrevam-se em nosso canal, toquem o sininho, assim serão alertados dos novos vídeos de orações. Então, com fé e resignação, oremos. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o Teu reino, o pão nosso de cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixei cair em tentação. Pai, santificado seja o Teu nome.